Hoje estamos aqui com a última é, desafio da camisinha aí e essa tem que dar certo, tem que acertar de vez, essa vai ser a última, o último desafio da, da série aí, valeu, estamos enchendo a camisinha aqui e vai começar a evoluir. Depois a outra se for encher, outra Abra a mão, mão, abre a mão, cara, abre a mão, não, uma mão só. tá gravando já ou? Tá já tá gravando já, cara. aí, vamos lá, vamos lá. Caralho. Fudeu, hein. Um, dois, três e já. Caralho. Tá, tá, tá. Agora, quase, viado, quase. Agora foi quase mesmo. Ela fez assim, ó só que é tipo Caralho. Ela não cheguei aqui mesmo, cara. Fica aí, É maluco? Eu não, cara, Eu morro mesmo. Levanta mais alto se puder aí Tá lá Tá lá, um Dois Três E já Caralho Cara, pior que ela faz assim, ó Ela entra toda assim, dá pra ver Ela chega a murchar, mas depois ela quita Caralho, tá Caralho. Caralho Você foda, Um... Seu bico for pro hora assim o bico tem que estar na roda, tá levanta... do levanta mais, mais alto tem é, um fluxo bem grande então Então vamos lá então Vamos lá Vai subir da tá marca também? Calma aí, calma aí. aí Nem sabe quem Vamos lá! Aí! Ai é, caralho, quase maluco! Ai é, caralho, quase maluco! Acho que a é camisinha que é fraca mesmo. Ah, não olho! camisinha que é fraca, pô! Camisinha de posto! Ah, é, gostosa! Fiz, irmão! Aí! Com a calça rasgada aqui ó, pra malhar, malha-se assim mesmo, pra pegar um ar que tá calor, entrou aqui, tá o ah, Caraca, meu filho, meu filho. Segura a Segura, porta. Ué! Se acha? Tá coloca. Você tem que soltar a primeira parte de cima, pô primeira parte de cima é, é o bico assim pux, aí aí eu solto rápido de um e do outro é isso daí que eu estou fazendo soltamos vamos lá vamos lá Ó! dois mais alto três aí você Caraca! 4 Vamos Não porque Sabe o que eu fiz? Eu só tenho cima primeiro, ratão, ah, primeiro, é isso que eu falei E, e também vou ter mais alto Puxa mais Caralho! Meio. Vamos colher! Cara. Puxa meio, caralho! Puxa o bagulho pro meio <risos> Vai lá, vai lá, vai lá. Vídeo. vai lá Vai aparecer no YouTube, né? vai, ficar, vai ficar conhecido você também mano. Isso aqui é tua PM é, vai lá. Uh, vamos lá. Mais alto, porra. Vai, não. Pare de olhar pra sua, pô. Vai, vamos lá, vamos lá. Caralho, quase. Na ah, tá, tá tranquilo. Já conseguimos. Já. Inscreva-se no canal aí. Deixe seu gostei aí. Compartilhe esse vídeo. E. Se inscreva no, no canal aí. No, de novo, parei é. de novo. Já porri, falei errado. Muito então já cara. é. Valeu. Yeah. Fui!